Morre logo aí Hopperze Hopper você <risos> tem que matar o Street Jacob mano F oh, you're the last man standing Show me grace under Meu Deus, se eu ganhar. Peguei! <risos> Peguei! Chupa, otário! <risos> Mano, matei os quatro, velho! Que, que clutch é esse, meu Deus? <risos> clutch! Clutch, clutch, clutch, clutch, clutch, clutch, clutch! Ah, mas que porra, né? Quer usar Tem UAV? Vamos UAV. usar UAV, então, viado. <risos> Otário. <risos> eu matei porque eu sabia que era o último, mano. Olha lá. Olha o vivo ó, atrás. Hehehehe <risos> Não ninguém Não Ó oh, o cara tá dentro da cabaninha Bem onde você pula essa cara Vai Vai yeah, yeah, Otário Chupa And Acho que ele não vai se importar com isso aqui. Obrigado. Hopper oh, é nem tá ligado o que que tá acontecendo aqui. <risos> <risos> Todo mundo morreu. <risos> <Me> morreu. <risos> O time inteiro dele morreu, ele nem ficou sabendo <risos> Ai meu deus Eu roubei a cesta básica do cara, deu um rolezinho, passou por dentro da casa e não vi ninguém, todo mundo se matando, eu não vi ninguém Aí só olha pra trás, tem quatro cadáveres <risos> Caralho é Agora me é pergunta tem... se eu tô preocupado com a alta do dólar. Tô um pouco me eu tava passeando, roubando, do... roubando a cesta básica do cara. Agora os caras perguntam se eu tô preocupado com a alta do dólar. você que, é que pariu! Ai, ai. Vem aqui, eu quero entrar na pedra. Como é que você entra? Como é que entra? Quero entrar na pedra. Eu tô dentro de outra pedra aqui, calma aí. Vou tentar dar de defuso. Isso, tem dois caras vivos, eu e mais um cara. Aí, vai plantar aqui. Vai plantar. Ninguém me viu. Ninguém me viu. Ninguém me, Ninguém me viu Não! teta, Caralho, velho. Ai, que viado, mano. Mano, <risos> os caras <risos> que Deus demente ali. Aquele viado tinha sexto sentido ainda. Right. Ah, velho, tá seguindo, que porra. Eu segui pra caralho. Eu vi ele caindo no, eu vi que ele cai no buraco que que ele... Tava no. Eu tava. Dá pra ver meu nome? Dá pra ver meu nome? Aê! <risos> é, ele bateu na árvore ali. <risos> <risos> você, você pula e finge de morto, veja Olha, é sério Olha quanto pé o cara tem Olha lá, ó. pula e finge de morto Tô morto <risos> <risos> Você entrou, né? Eu tô deitado Você tropeçou, né? De você é negra, né? Você é tão preso, né? Deu de um negra, né? Eu sumi, cara, olha lá. Eu fugi, você nem sabe, mano. Você nem sabe o que está acontecendo, cara. Você vai olhar para trás, eu vou tá lá, mano. Só seguir a mulher de verde. Pronto. Você tá no respawn de mim. Muito bom. Olha lá. Ó, tem dois caras aqui, ó. Eles nem tem noção que a gente tá do lado deles. Esse aqui eu vou matar, Ai. vamos seguir esse aqui, ó. Vamos lá, bro. Aí ah, eu matar. Meu Deus. Consegui! Consegui! Eu dei Ninja The Fuse! Eu dei Ninja The Fuse, porra! Ninja, ninja, ninja, ninja, ninja.